E aí Clã aqui, hoje a gente tá voltando com Ghost Song, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas. plataformas, hoje a gente pretende fazer os dois finais do jogo, para como é que faz aí o final secreto, vamos né? assim. Vamos lá, tudo bem, no último episódio da série a gente entregou a última peça, são cinco peças coloridas separadas por cores, então todo mundo do acampamento já está na frente da nave, só aguardando o campo de força desaparecer, algo assim todos os personagens praticamente todos os personagens da área, né? E você, Mas com mais personagens, teria mais gente. Vai direto para a área final. Eu acho que é puro aqui. Né? Por aqui. Os animais, quase lá. Tem esse robô aí que vai nos ajudar a entrar na área final. É. Perhaps we'll meet again. E a gente vai o último chefe do jogo Uma área lembra de ter inimigos Último chefe mesmo O chefe é um daqueles robôzão... robôzões que... A gente fazer upgrade para teleportar a gente A gente está equipado aqui com foguete, ah, a espada e o roupa-vida. O vida. No level 31, que a gente tem um dano considerável. de contato então poder ficar uma certa distância Vou ter foguete nele Tudo fica um pouco mais rápido É esse, ele patina pra cima da gente E não ele cai Tem que, ter que tomar um... Suquinho, porque realmente <risos> o louco a gente foi destruído. <risos> acertos ele aí mas já voltamos mais ou menos com o HP anterior a gente... tirado dele tem uma capacidade aí de dar <coughs> tá um dano muito rápido Tudo tá quase. O mais complicado dele, depois de um certo momento, é o dash, ele para de atacar. Meio que desiste, da gente. O bate é muito difícil. <risos> Vamos lá ver o construtor. Acabou, né? Agora acabou. Olha lá. Construtor é legal o campo de força, alguma coisa assim. Para que, que, é, que o pessoal da nave consiga ir embora do planeta. O construtor, a gente esbarrou com ele algumas vezes ao longo do jogo e ele não fala com a gente. Na hora a gente pergunta. Campo estático. Tenta conversar com ele. Ele não, nem olha pra gente. como provavelmente ele é o um construtor nosso construtor ele consegue desligar a gente vamos Porta, corta a gente não consegue atirar nele nem né? nada porém tem que pegar ele. <coughs> já era Bem. Ela implora aí pra ele Ele é legal no finalzinho Ele resolve prestar atenção depois Quase te Arrebentar por completo, ele resolve prestar atenção desliga o campo. Está e é isso. Isso aí a gente parece fora da, da, da área dele, né? Quebrado. <risos> O maior problema desse jogo aí é inglês, né? Não tem nem outras línguas. Você, você o Ruper vem conversando com a gente. A gente luta por ele, mas no final a gente acaba não embarcando porque é muito ruim. E a gente vira mais uma dessas carcaças que tem pelo mundo. É um bom final. Qual que é a diferença de um final o outro? você sabe o propósito, por que, que você está fazendo isso, porque você é uma armadura desse mundo, você é um robôzinho desse mundo e você resolve ajudar os caras, os robôs estão nem é aí, é para nada por que essa diferença a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o item necessário o nosso robô ele tem um duplo um curo triplo através do é possível conseguir o um triplo sem comprar? A gente vai comprar. É mais rápido. Proporciona até um pulo, quadruplo, quadruplo, gigante. Vamos farmar aí os 500 no gel. Tá bom. Posso até mostrar onde se encontra um lugar excelente de farmar no gel. Farmar rápido, umas 500 aí por, por ciclo. A gente encontra fácil. A gente está nessa parte aqui que a gente não tinha explorado Se a gente for para baixo vai encontrar Essa coisa Inclusive essa área abundante de nanolimbo é, é aqui mesmo É fácil Vai fica pertinho do Baby com o Então, se você quiser na gel, fica fácil. Fácil de Bota slime aqui o fome. A coisa que nada, né? A altura. Pega mais uma arma aí. zero. De bem. Acho que são 500 por ciclo, vamos dizer assim. Pitwalk. Tem um alvo aqui. Reduz aí armas que tá. A gente já sai aqui no Norberga de laboratório. 500, a gente vai precisar de mais 1000, eu vou ficar entrando aqui e saindo até armar a quantidade né? Bom, já farmei dois, 2700 Agora a gente vem pra cá, arrebentou essa porta com foguete azul. Vai pra como fazê-lo subir pelo caminho, nada. Mais uns, uns nanogel e para conta. Aqui é que é o mercado. Do mercado Na verdade, a mercado. Praia saída. Né? Então, como quebrar por aqui e por dentro tomara que o elevador não esteja aqui neste piso, infelizmente infelizmente a gente vai ter que dar uma volta tem que subir com ele vou dar a volta aqui do papo. ir na mesma área eles estão falando com a gente né? é o o dono da loja da lojinha a gente já fez 200 nanogel mais do que necessário área anterior no corredor do elevador só que passar esse secreto aqui Corta caminho. mas isso aqui. Tem é relevância. <risos> A gente acabou fazendo porque eu não consigo manter o foco. Mercado. Outra parede. Não precisa quebrar nada, já tá aberto. Fica dentro da.. Ah. É, eu vou aqui. A gente vai mais esquisito elevador, <risos> tipo, A gente tem que obrigado a conversar com ela um pouquinho para liberar o mercado Pronto. Aí aqui ó, olha quanta coisa ah, E eu errei o preço né? 2.000 Vou armar mais um. Mas é esse extra jump, 3.50. Ah, Vou teleportar para o lugar mais próximo da onde a gente vai acessar aí a área necessária A tal diferente. Não que o final não vai se dar lá Você lá tem Entendimento Trata aí a sua existência Só que Bloom O para aqui Para equipar tudo necessário A gente tira isso Um vídeo, que a, gente a, a outra maneira de obter sem comprar, é você ir lá dentro da nave e conversar com ela. Você tem que zerar o jogo e você volta no mesmo save que a gente fez para lá conversar com a nave. Depois de conversar bastante com ela, ela fala assim Olha, vou te dar um presente, mas não está pronto Você volta depois Fala, beleza Está gente... vendo que tem coisa aqui para cima? O que a gente tem? Bem no fim do jogo mesmo Você vai fazer Pode até subir aqui Para pegar esse Heart of straight? Um bom item. Aqui também uma pedra que está desligada Porta para um lugar secreto. Próxima montanha, mas é por aí é por aí. É toda uma área aqui opcional. É um segredo aqui muita coisa secreta tem essa navezinha que tem a história é mais ou menos este é aqui que você usa a pedra que é o topo da montanha Mais. Olha o tanto de área. explorada. Mas não tem nada. É só. Estralada. Encontra. Chefe. Aqui, ó. Mais um popozinho. Não consegue fazer teleporte para cá. Muito bem. Agora é aqui, deixa assim. assim. Eu venho pra cá, uma semente verde melhora as suas partes permanentemente. Difícil de fazer é difícil. Conseguimos? Então, o ideal é ali do canto e não por cima. Mas a gente chegou a fazer por cima. Né? Mas, e a área tem nada, nada, nada, nada. complemento aí são dois putos enjoados aí então pra conseguir acessar. Não A gente encontra uma nave, um navezinha parecida com aquela que a gente encontra lá dentro do começo do jogo. E. Hum? É Charlie. Tá vendo? Eu Era o Charlie. E aí, pelo que entendi, o Charlie fazia parte da equipe da. da nave, né? Saiu no módulo. Né? E eu baixo ali dentro mesmo. Aí o Charlie entrou aí na armadura. A alma do Charlie, eu acho. Então a gente é meio que isso. Desculpa, eu sendo assim, pela alma aí do presunto. É música é puta, fica tinha eu não me lembro de nevar, mas... para nevar pode voltar lá na né? última área Que é o Stop Blue E fazer o final A música muda completamente para o restante do jogo né? não sei se a gente enfrenta novamente o F. Enfrenta de novo Nossa, não, não, enfrenta. não enfrenta não, você pode simplesmente atravessar Está lá o campo de novo aberto E aqui nada muda, é o mesmo diálogo... ação Bom, concluída toda aquela parte aqui... Uau! ficar aí só o bagaço... É quem vem vê seu... Cara, vem essa menininha... Tá aí dentro? Viva? Vivo, né? Afinal das contas é um robô. Deu você estar? Vou voltar pra nave, posso. Sorry. Normalmente o Charlie, se a gente tivesse lido algum relacionamento com a Paix, às vezes. Então é isso. É a diferença é essa. Diferença. Em vez de vir um cara conversar com você, é Paix E você entende mais ou menos o porquê das coisas. Eu ainda acho que deve ter mais um final esse jogo. Porque aquele último robô. tem várias interações com ele ao longo do jogo. Às vezes você tem que fazer alguma coisa para conquistar a confiança dele e ele não te destruir. Mas eu não vi ninguém conseguir fazer. Eu só acho que dá pra fazer. É isso aí então pessoal, gostou? Aí concluída a nossa gameplay do Ghost Song, deixa o seu like se gostou da série inscreva no canal, dando uma olhadinha em nossos vídeos. A gente joga jogos íntimas, drogas de banho, recomendações. e recomendações. De vez em quando a gente joga só um, um episódio. De vez em quando a gente faz série. É isso aí. Deixa um comentário pra gente que a gente sempre gosta de talento. Fica assim. Até o próximo vídeo. Fica comissagem.